vou usar aqui essa massa pronta de bolo, só é para colocar uns três ingredientes nessa massa, vamos fazer diferente Três ovos, do jeito que tá na embalagem descrito. O leite, 120 ml. E a manteiga. Vamos misturar bem aqui esses ingredientes na massa. Aproveita e deixa seu like. Eu untei e enfarinhei a panela de pressão. Vamos colocar aqui essa massa. Gente, ficou muito gostoso esse bolo de laranja, maravilhoso e bem fofinho. Aqui eu vou colocar mais uma grade em cima da outra. Vamos colocar aqui a panela de pressão. Vamos ligar o fogo, fogo baixo. Vamos tampar a panela e deixar por 10 minutos assim que chiar. Olha só como ficou, gente, o bolo. Maravilhoso. Eu vou tirar para vocês verem. Veja só. Ficou fofinho, cresceu e o cheiro aqui tá maravilhoso. Olha só como ficou grande, gente. Tá bem fofinho. Então, se inscreva no canal, quem não é inscrito, tá bom? É a primeira vez que vocês estão vendo esse vídeo. Se inscreva, ative todas as notificações para vocês receberem todos esses vídeos maravilhosos, que não gasta nada, é só na panela de pressão, rapidinho. E deixa seu like e compartilhe